Bom, por que, que as pessoas têm tanta dificuldade em se envolver, aprender, seguir em frente? A grande problematização da concepção e estruturação dos conhecimentos. A grande dificuldade em comportar os valores que são adquiridos e desenvolvidos, modificados, adaptados... Perante a zona de convergência do estado e da quantificação do estado em um momento e um resultado de um estudo uma experiência formação raciocínio elucidação imaginação Por porque esses padrões são dissolvidos e dissociados quando o ser usa de suas capacidades o seu mérito ou o que ele tem como mérito, o que ele tem como processo adaptativo desenvolvido, função e disfunção, padrão e padronização, do seu modelo de aprendizado, que segue inevitavelmente o um modelo de consequencialismo. Por que, que as pessoas seguem uma estrutura convergente, tendenciosa? Sempre envolvendo padrões sistêmicos pré-determinados e determinados para que elas tenham certos resultados. Porque certas pessoas têm certos tipos de desenvolvimento e outras pessoas têm outros tipos de desenvolvimento. Porque algumas condutas levam sempre a um estágio ou um nível de estágio de um, constipação, de... É, Regressão, problematização, de dificuldade em lidar com as situações, com as novidades, com, a, com a, seu problema, a problemática, a própria adaptabilidade. Por que as pessoas não se encontram capazes de lidar com as novidades e capazes de lidar com as experiências que a eles ou a elas são pertinentes? Por que elas seguem um caminho que não é, é o melhor? Porque as pessoas sempre buscam o melhor, buscam o que é mais fácil e encontram o que é mais difícil. Porque as pessoas buscam o que é mais adequado a elas. E quase que se colocam em inadequação ao ecossistema. A única resposta razoável é que a adequação que elas fizeram da sua persona e das suas características está inadequada e sistemicamente ela vai de encontro a esse processo, uma vez que encontra fatores e condições que expressam a sua vulnerabilidade, sua incapacidade de lidar com. As novidades elas buscam o que é reconhecível elas buscam o que é aceitável só que o que é aceitável é inaceitável lidar com o que a vida está te conduzindo em sua essência para o resultado é o mesmo que ir contra os seus padrões de personalidade e aceitar que seus padrões de personalidade não são os mais adequados para a sua essência e para sua forma de ser e ver o mundo, é ideal. Se idealiza um modelo divergente com uma persona dissociada. Se realiza um modelo convergente com uma persona associada. Associar a persona em suas características e inteligências é de extrema importância para a tranquilização e tranquilidade do ser enquanto ser vivo. O ser que vivencia suas experiências e vivencia suas características e caracteriza essas características de modo a vivenciar a si mesmo. E essas caracterizações e projeções por meio da imaginação moldam o mundo onde a sua personificação de mundo ocorre, e esses seres que enxergam o mundo a sua maneira, colorem o mundo dando cor à vida e a si mesmos. Então se tudo está muito difícil, se tudo está muito complexo, se tudo não está funcionando adequadamente, a adequação é necessária. Se a convergência não converge de maneira favorável, Trazer as condições a uma estrutura favorável é fundamental. Fazer dos fundamentos uma fundação para seus atos e suas atitudes é de extrema importância. Então, por que está tão difícil? Por que é tão difícil? Por que tá, nada funciona? É porque você está com problemas em lidar com o funcionamento deste ecossistema externo e interno. Eu agradeço a... Agradeço a todos por estarem aqui, eu agradeço a todos por estarem me ouvindo E a qualquer questão ou dúvida eu estou disponível Até breve